Oi pessoal, vocês sabiam que existem alguns fatores de risco para desenvolver um AVC? Por exemplo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, uso excessivo de álcool ou de drogas ilícitas, sedentarismo, histórico familiar, tabagismo, doença vascular prévia, são fatores de risco. Então, aumentam a possibilidade de uma pessoa ter um AVC, então é muito importante que seja feito um manejo adequado de todos esses fatores para que isso não ocorra, então é importante ir ao médico regularmente e verificar se todos esses fatores estão controlados para viver com qualidade.